Brushers! Sejam todos muitíssimamente bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Brush Rush. Meu nome é Guilherme Freitas e seja bem-vindo ao novo cenário do canal Rujas bruxas Exatamente, tá aqui o ambiente. É o mesmo quarto que eu tava fazendo as coisas nos últimos, sei lá, sete meses. Porém, agora está realmente organizado como eu um dia desejei. Guilherme, eu tô vendo um teclado lá atrás, você toca aquilo ali. Eu tenho um vídeo, que é aquele do Nemesis, que eu, eu dou ali uma... Né? Eu não treino muito, eu nunca estudei, é muito a sério. Mas eu quero, eu quero fazer isso esse ano também. Então ele tá ali num lugar de destaque pra mim, pra vocês, pra ver se eu tomo vergonha na cara. Persianas instaladas foi um difícil, foi difícil colocar isso daqui, viu? Mas ficou muito, quer dizer, não foi tão difícil assim. Pra mim, qualquer coisa que tenha a ver com furadeira, prego e martelo é um inferno, né? Ai, Rafa, me ajuda, Rafa, Rafa, Rafa Loureiro, me ajuda. Crânio, tá vendo? Tem um aqui. Mas gente, a... conversas à parte, hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês o processo de criação de uma arte que foi uma das artes mais extensas que eu já fiz na minha vida E em questão de nível de complexidade, assim, de quantidade de coisas pra comunicar, eu acho que também é uma das campeãs aí desse tipo de coisa Se você já me acompanha no Twitter, no Artstation, você já deve ter visto a arte porque eu já postei ela por aí antes Mas galera, antes da gente entrar nos pormenores de ver o processo, eu preciso conversar com vocês um pouquinho sobre o que inspira a criação dessa arte. E ela vem de uma percepção muito simples. É a de que a maioria dos produtos de mídia, da, da, dos gibis, dos filmes, das histórias, dos jogos, das coisas que eu consumo, a maioria delas, além de serem de fora, né, são estrangeiras. Então, primeiro passo. As coisas que eu consumo, na maioria das vezes, são estrangeiras, ok. Essas coisas que eu consumo de fora, que são estrangeiras, possuem um elemento regional, cultural, muito forte nelas mesmas. Por mais que a gente já esteja tão acostumado com eles que a gente não consiga perceber tão bem assim. Mas se você for parar para ver, é, para além do idioma, que é o primeiro grande indício, né, de que isso daqui não é do Brasil, é, você vai ver que tem muita carga cultural, folclórica, é... Regional, em tudo que você tá vendo Quando a gente fala, sei lá, de um Dragon Ball Que tem ali, você tá vendo o Vegeta, o, Osaru, o macacão ali Como vocês gostam de encher o meu saco só, só Dragon Ball já começa Com um monte de coisa que tem referência ao folclore Chinês, né, com, com o rei macaco Lá, o Wukong, que é o Son Goku é o nome dele em japonês, o Goku tem O rabo de macaco, tem o bastão que estica Tem um monte de referências diretas Puxadas de uma referência folclórica Próxima ali do Japão, né, China e Japão Tem uma relação cultural é, mais profunda do que é, talvez a, a gente imagine de princípio, mas essa, essa conversa, ela existe, né? E, se você for reparar também, se você for pensar assim, pensando... Com a, sua, com a sua cabeça. Quando a gente vê um personagem, tipo um Pennywise ali, ou, ou até mesmo alguma coisa de, de super-herói, é, ou de quadrinhos, você vai ver que o Stephen King não tem vergonha, medo, ou qualquer problema em fazer uma história enfiada no interior do país dele, lá no meio do Maine, onde vai ter um palhaço alienígena, maluco, sei lá o que quer que seja... É, de outra dimensão, betamorfo, shapeshifter, mastigando criança. Você tá entendendo como que eles conseguem pegar esses elementos tão próximos, tão cotidianos, in inclusive até mundanos pra eles e transformar em algo legal, misturando fantasia, fazendo as coisas legais que eles gostam, estarem participando ali daquela obra, né? O Stephen King colocando terror e, e coisas meio... O, o, o Pennywise é meio Lovecraftiano em alguma essência, né? Pelo menos na minha, na minha opinião. Quando a gente pega também o, o Dragon Ball, ele tem toda aquela carga do Shonen, a carga do, do, do, do conflito de poder. Tem, tem tudo isso daí acontecendo. Então, essa percepção de falar assim, olhar e falar peraí, todos esses produtos de mídia que eu consumo é, e que eu gosto, e que fizeram parte que compõem o meu gosto pessoal, compõem a maioria das coisas que eu até de alguma forma compreendo como um senso de identidade, ainda mais hoje em dia que a gente tem essa galera nerd, gamer não sei o que, a gente se define muito em alguma medida pelos nossos interesses pelos nossos gostos, e aí eu Percebi uma coisa, que era que na minha produção artística, no meu portfólio, em tudo que eu tava fazendo, eu tinha assim a presença desses elementos de fora que me inspiraram. Seja quando eu tava fazendo um fanart ou desenhando qualquer outra coisa, só que eu meio que tava copiando pelo lado errado. Eu não preciso copiar o interior do main pra fazer algo tão legal quanto o Stephen King. Eu não preciso desenhar um universo inspirado no Japão, que vai ter lá o Naruto comendo Lamen, pra fazer algo legal como o Naruto foi pra mim. Mas se eu quiser ser, de alguma maneira, parecido com eles, o que eu tenho que fazer... É pegar os elementos regionais próprios meus aqui, que lá fora parecem exóticos, assim como é, o Naruto parece exótico pra cá. Assim como, por exemplo, quando você vê um Jiraya, você fala, nossa, como ele é maluco, ele tem um cabelo comprido, gigante, ele usa um tamanco muito louco, ele faz umas poses com a mão pra frente. Quando você descobre que isso é só o, o, o, o teatro tradicional kabuki no Japão e não sei das quantas, e aquele barulhinho, essas coisas quando você vê que... Isso que parece exótico Diferente é, Doido A, a roupa dos Saiyajins do Dragon Ball Dá uma olhada nisso aqui Parece com alguma coisa <risos> A armadura do Raditz Parece um pouco com essa capa aqui do Sete Samurai Parece um pouco né Então quando você vê que a maioria dos elementos é, Curiosos, divertidos in, Interessantes, exóticos Das obras que você mais gosta São só regionalismos transformados pela ficção, manipulados para serem fantásticos, poderosos, interessantes, medonhos, horrorosos, qualquer que seja a coisa, mas é isso que esses autores, que essas pessoas fizeram? Eu caí numa profunda crise existencial, porque o meu trabalho não reflete nada as coisas próprias do meu país, da minha cultura, das coisas que eu vi do que falaram pra mim quando eu era criança, né? Quando o Evan Amundsen, junto com o Mike Azevedo, estavam conversando lá no Utopia Connect, que eu ali no meio de host, é, participando dessa conversa, e ele fala que desenhar esse tipo de coisa de, de, de fantasia medieval e não sei o que, europeia, para ele não é só ver algo de fora e tentar reproduzir um estilo ele, ele tá lidando com a história, com o folclore Da própria região, da família dele Que a avó dele contava pra ele de história Cuidado que o Goblin vai puxar seu pé, sei lá Alguma coisa do gênero, sabe? E eu cresci ouvindo do meu, meu tio-avô Orlando né Que, olha, o saci tá no mato Fica, fica ligeiro, né? eu só ouvi um assovinho sai correndo <risos> Então tinha um monte de coisas assim que, que eu tô parando pra pensar agora E que eu tô assim numa missão de fazer aí eu preciso entender, conhecer E tentar transpor isso pro meu trabalho, certo? Aí você pode chegar num momento que é assim Guilherme, eu, não, eu, não, eu moro numa cidade pequena Aqui não tem nada culturalmente tão relevante assim é, Se você for parar pra ver Eu não sei nada do folclore regional Eu não sei cultura indígena eu não sei, eu não sei todas essas coisas aí Que você tá cobrando pra que eu tenha no meu trabalho Primeiro, Primeira coisa, calma lá Eu não tô cobrando nada de ninguém Eu só tô falando sobre o meu processo processo interno de descobertas e talvez esse seja um processo que possa te levar a alguma conclusão pessoal também mas olha só, isso foi o Doug Lira que me levantou a bola, foi o Doug Lira que me tranquilizou nesse sentido ele falou assim, Gui, você não precisa fazer nada disso, você não precisa conhecer é, a cultura regional do Nordeste você não precisa ir lá no sul dos Pampas para ver alguma coisa, você só precisa Olhar ao seu redor, na sua casa, na sua cidade, no seu bairro, na su... o, o, alguma coisa que quase tudo que você for ver ao seu redor não tá representado no Gibi do aranha não tá no Dragon Ball, não tá em lugar nenhum, porque é seu, é próprio, é daqui. A missão de trazer isso para grandes obras, de alguma maneira, é nossa, não só a missão, mas... Quem mais tá qualificado para representar o Brasil Do que você aí que é brasileiro também, certo? E lógico, pegar tudo isso E transformar na, na medida em que você achar interessante Da forma que você achar legal É mais ou menos esse o movimento pessoal Que inspira o processo de arte que vocês vão conferir agora aqui Então, agora eu vou me reduzir aqui no cantinho Matheus, me coloca aqui no canto Obrigado, Sr. Crônico é, E eu vou comentar com vocês um pouco Sobre o processo de criação da imagem Eu tenho aqui, como você deve saber Olha só, eu tenho aqui a caixa de ideias realizadas e dentro dessa caixa aqui eu coloco ideiazinhas que eu completei muitas das vezes a ideia que a gente tem de um desenho de uma ilustração ela passa despercebida ela some justamente porque a gente não deu bola para ela né e eu topei uma grande inspiração também para essa arte foi quando eu topei com uma com essa imagem aqui ó dá uma olhada que tem essa essa turminha aí meio foi meio humana comendo juntos ali um prato uma deliciosa comida japonesa e eu fui completamente sobrecarregado dessa sensação de como esse cara que tá reproduzindo essa imagem, né, que tá fazendo esse, esse, essa ilustração, como ele acha o Japão e a comida japonesa maravilhosa, deliciosa, legal, interessante. E isso é muito legal, sabe? Eu fiquei assim, cara, tem um senso de orgulho muito legal aqui acontecendo. Eu falei, eu preciso fazer algo similar nesse sentido, que envolva comida e alimentação, e isso deu muito certo comigo, porque recentemente eu também tenho feito um movimento de ir em alguns lugares que eu não ia normalmente, ou que eu fui na minha infância, mas nunca mais voltei, que são restaurantes mais regionais. Então, ao invés de ir no shopping comer o mesmo Subway, o mesmo McDonald's, eu fui nesses restaurantes, é um restaurante pesqueiro, comi uma traíra milanesa que veio com a cabeçota dela lá inteira, dentro da, da bandeja ali também, empanada, e junto com mandioca frita, uma limonada suíça, arroz e feijão, acompanha essa que coisa maravilhosa e deliciosa que foi. Outro dia também eu dei um passeiozinho na feira, fiquei reparando em tanta coisa gostosa é, que tem por ali. Mas principalmente nas listrinhas verdes das, das banquinhas, né, das barraquinhas. Tirei uma foto também que me inspirou, que era uma iluminação tão bonita que estava acontecendo ali no Mercatal, lá tal até. E eu fiquei, nossa, que coisa, coisa maravilhosa, sabe? Então eu tentei pegar... Todos esses elementos também eu fui fazer uma viagenzinha um pouco tempo atrás aí para Santo Antônio do Pinhal, tem até um negócio ali. E comi a churrasco e comida à vontade ali por um valor realmente muito gostosinho e tava uma delícia. E eu Não. fiquei assim, é isso, é isso. Eu vou tentar representar essa coisa do churrasco à vontade junto com um self-service ali naquelas panelonas de barro, coisa que você... Come e vê quando você tá no restaurante Caipira. E eu moro aqui no interior. Então, restaurante Caipira, se você for pegando ali as estradas que passam mais pelo interior aqui mesmo, né? Ao invés da, da Dutra ali ou alguma coisa, vai subindo ali per, é, mais próximo das montanhas. Caminho de Campos do Jordão, aqui onde eu moro no Vale Paraíba. Você consegue passar por um monte. Tremembé ali, Quiririm. Você vai passando por um monte de lugar legal que tem restaurantes, pesqueiros e coisas de comida típica, tradicional. Caipira, não sei o quê. E eu fiquei assim... Maravilhado, e foram todos esses elementos que eu tô tentando colocar aí é, em perspectiva Isso que você viu mais ou menos até aqui foi esse rascunho da perspectiva De eu tentar pegar aquele primeiro, primeira ideia que eu montei Eu montei uma primeira thumb ali, meio na dúvida ainda de como é que ia ser Porque inicialmente o desenho que eu tinha aqui, ó Era só um rapazinho comendo umas comidinhas BR e, e ficou algo realmente muito mais... É, elaborado Do que um bonequinho Furry comendo algo Virou uma cena gigantesca E que tem ali Pelo menos, né, um, dois, três, quatro Cinco personagens, né A, a Neide, que é uma capivara Tem ali o, o tio do churrasco ali também um, um dos outros personagens Que eu vou colocar no fundo é um quati Que eu tava pensando, preciso de Furry Daqui, e eu, eu vi que eu se alguém falar assim, como é que é um Quati? Tem uma chance muito grande de você já ter ouvido o nome e não saber como é que é o bicho, né? Então eu tentei resolver isso daí também dentro da Ilustra. E escolhi pra fazer a dupla principal de personagens, né? Eu queria ali botar um humano e também um outro furizão ali que eu desse pra puxar algum animal da, da brasileiro assim. E eu fui na onça, que é esse... Esse ícone, né? Porque bota o leopardo no chinelo. Quando eu vi que o leopardo, assim, às vezes tem metade do tamanho de uma onça ou do peso, né? Porque a onça é um bicho parrudo demais, né? Tem aqui, às vezes, hábitos semi-aquáticos também, né? Então eu achei, assim, maravilhoso. Botei ali uma onça... Fiz ali o meu moleque e eu fui seguindo para fazer uma linha final ali. Essa, nesse trabalho aqui eu fiz bastante, bem eu fui bem metódico na construção, porque era um trabalho realmente grotesco de gigante. Então eu coloquei ali é, uma line artzinha em tudo, fui fazendo as linhas, delineando, definindo tudo ali, para não ter que inventar detalhe na hora da pintura. Porque eu sabia que eu ia me, me atrapalhar Porque é uma imagem muito grande Quanto mais... Assim, quanto mais você deixa pra inventar na hora Mais você vai jogando pra frente E, e, e deixando que o Guilherme do futuro Que você do futuro resolva E nesse processo de, de uma ilustração complexa o, o fundamental pra mim Pra você não se perder É justamente... Você ir antecipando O que você puder antecipar, você antecipa Então eu vou definir detalhes, eu vou resolver coisas aqui Logo nesse começo E depois, mais pra frente, eu consigo Refinar essas coisas ao invés de inventar tudo É... Se vocês estão ligados no curso de ilustração digital, né, de fundamentos da ilustração digital que eu lancei com o Laiuto, que vai entrar em desconto agora no carnaval, você já deve ter visto um dos conselhos, né, se você tem acesso a isso já, se você não tem, fica esperto, que era essa ideia de que, ó, vai incluir personagens, pô, separa um tempinho pra fazer ali os conceitos deles, né, e tal, e tal, não sei o quê, mas eu não fiz isso, por quê, Guilherme? Porque eu tô aqui tentando produzir algo pra vocês pra lançar de uma semana pra outra. Esse vídeo e esse desenho era pra estar tá pronto na semana passada, porque eu comecei ele faz alguns vários dias, mas eu não... Eu... Eu continuei expandindo o projeto, expandindo o projeto, ele foi ficando um pouco mais gigante E eu acabei tomando decisões de criação aí durante o processo mesmo Eu falei, quer saber? Vamos fazer aqui Mas eu sempre tive, em todos esses momentos, pausas pra pesquisa Eu paro, pesquiso coisas, encontro novas referências, trago essas imagens Ó, esse aqui, vale a pena, eu, eu gosto de trazer sempre pra vocês Esse daqui é o Puri É, é, é a, minha, a minha coletânea, o meu board de referências que eu usei pra executar e construir essa imagem aí, tem fotos de comida que eu tirei, fotos que eu peguei na internet, outras coisas e referências, animais, roupas típicas brasileiras, um monte de coisa maluca que tava acontecendo aí, né, que eu tive que buscar pra conseguir construir essa imagem. Eu também coloquei ali o, o tucunaré que a gente fez em 3D, eu desenhei ele ali em cima também, quis colocar esse peixe gigante, né, essa coisa. E aí que tá o ponto, gente, qual que é a minha ideia dentro desse projeto aqui? Eu queria tentar começar a caminhar nessa ideia de construir um mundo fictício Que usa essa, essa coisa de brasilidade, essa coisa do Brasil como, como ponto de partida, certo? Que nem a gente tem o ninja e o mundo do Naruto é, E todo aquele mundo do Naruto ele é, ele é puxado dos elementos culturais japoneses, de alguma medida é, E folclóricos também, da, da região Quando você vê a máscara de Tengu ou qualquer coisa parecida assim Você já fica um, opa, peraí, peraí, né? Então eu tô tentando fazer a mesma coisa aqui para tentar ver... Ok, como é que eu consigo começar a fazer isso? Que, que elementos eu posso ir adicionando aqui devagarinho para ver essa coisa acontecendo? E foi um senhor desafio, mas foi muito gostoso também, gente. Porque ao mesmo tempo que era assim, tipo... É uma cena de alimentação, de, é um almoço no self-service, tem uma feira atrás e tem um churrasco do lado. Eu já vi todas essas coisas de forma muito pessoal, então... Eu tinha um senso também, assim, de muita autoridade em estar tá fazendo essa imagem. <risos> Isso era esquisito, era um pouco estranho, porque... Eu, eu, eu vou só representar coisas que eu já vi mesmo, sabe? Os potões, as panelonas de barro é, ali... Com a, com a comida, a comida sempre com aquelas negócios, aqueles pegadorzinhos, sabe? São as coisinhas que a gente vive por aqui. Mas, Gui, tem outros países que tem isso também. Mas não tem problema, eu tô representando aquilo que eu vivi. Por mais que essa experiência seja compartilhada, e é justamente o fato de que é, a, a, essas experiências vão ser compartilhadas, né? E, que existe algo que une todos os humanos, independente das culturas, né? Que chama comida, mentira. Que chama a experiência humana, de fato. Então... É normal, é, é por isso que a gente consegue aproveitar, se divertir e gostar de Dragon Ball, de outros quadrinhos, de histórias que acontecem em países que a gente nunca foi, nunca pisou e nunca viu, sabe? É, inclusive de mundos que são completamente fictícios em essência, né? Eu acho que tudo isso é muito legal, tem a ver com as coisas. E aqui tá, então, o processo de construção. E depois que eu fiz todos esses line arts, rascunhos, essas pesquisas pra encontrar as roupas e as vestimentas dos personagens, eu parti pra fazer aí um grayscale que eu considero ser um processo misto. É um grayscale dragão branco, técnica ali de, de pintura de oclusão, porque por mais que eu esteja assim fazendo, né, colocando ali tons mais escuros para objetos diferentes, a maior função disso era meio que para separar mesmo a madeira tá aqui, o negócio tá para lá, né? O foco principal ainda era a iluminação e no final das contas eu usei um processo muito parecido com a, a da pintura do dragão mesmo, que é peguei ali um um gradient map, coloquei um tom mais quente de base é, e usei multiply para colocar as cores por cima, né? Mas ali foi também assim um, um, um momento. Sem o complicado fazer o, o grayscalezinho, uma coisa que eu tava assim pensando também, ó, eu vou criar uma, uma definição de valores e tal para entender a leitura da imagem: o que vai estar tá menos, o que vai estar tá mais nítido, mais é, saturado, mais com valor mais recheado ali, mas ao mesmo tempo eu também vou deixar mais ou menos de boa. Eu não vou ficar muito preocupado em fazer a cena ficar exatamente é, super com os valores já finais porque eu vou, eu vou colocar cor por cima as coisas alguns elementos vão ficar mais escuros mesmo eu não tem como antecipar é, essa etapa tanto assim então eu fui tranquilo fui de boas fui fazendo e depois a parte aí de, de coloração mesmo foi uma jornada que teve que ser feita em pequenas etapas então eu fui na churrasqueira e aí eu Fiz a churrasqueira. Aí depois eu fiz o churrasqueiro, depois eu fiz o quati, depois eu fiz a barraca, depois eu pintei mais ou menos o fundo que tava por ali, fui pros personagens principais e depois pra comida e a mesa que tava ali na frente. Gente, eu, gravadas, eu tenho mais de 18 horas de pintura dentro desse mesmo trabalho aqui. É... Contando as horas de pesquisa, que são pelo menos uma hora e meia, duas horas aí de pesquisa pra encontrar imagens, referências, não sei o que, blá, blá, blá, blá... É... Consigo falar pra vocês, é um trabalho que eu levei 20 horas pra executar é, em vários dias, né, intervalos ali, de ó, sessões de 4 horas ou algo parecido durante vários dias pra fechar essa imagem e toda a pintura que tá acontecendo aqui, certo? Então, no final das contas... É sobre ir um por vez, um personagenzinho por vez e fazendo tranquilo. Ó oh, meu! Puxa vida. <risos> então, eu fui refinando elemento por elemento, colocando cores base, renderizando ali por cima os detalhes mais importantes, indo e revisando de novo, né? E é aquela coisa, eu ainda sentia que, ó... Me dava para botar mais umas 5 horas de trabalho e levar isso para um outro lugar, mas eu já estou satisfeito eu, eu, eu falei, vamos, vamos, vamos encerrar por aqui Porque eu quero muito Continuar expandindo esse mesmo universo Com referências e personagens E coisas que emprestam do, do, Da tradição brasileira, de, de elementos Culturais daqui e tudo mais é, De sensações que a gente consiga associar Com o Brasil e com a nossa vivência do Brasil Porque não é tipo o Brasil que o gringo vê É o Brasil que a gente conhece, sabe E aí lógico, a gente empresta de coisas Que são mais é, abrangentes né Eu acho que faz sentido a gente né Um senso tropical e tal. Vai que você mora num lugar que é muito frio Ou que é muito árido E não tem toda essa, essa tropicalia acontecendo ali Não tem problema, né São coisas que você vai ter que decidir ali o, o Que tipo de Brasil você quer representar Porque é um país gigantesco E é um país onde o cara tá fazendo obturação Na calçada, pelo jeito <risos> então galera eu já tenho novas ideias anotadas aqui quer dizer não aqui mas eu usei esse bloquinho para anotar outras ideias de personagens coisas que eu quero desenvolver para trazer em futuras ilustrações mais complexas mais trabalhadoras que nem essa que você acompanhou aqui trechinhos desse processo acelerado e aí você deve estar tá conferindo mais ou menos agora processos mais finais ali de detalhamento de desenhar as comidinhas de fazer algumas das coisinhas detalhes que estavam precisando ali para fechar essa ilustração e Confira agora o resultado final. Foi assim que ficou então, gente, essa ilustra aí que eu chamei de Serve Service 2022, que é o um abrasileiramento aí da... <risos> Dessa forma de pegar os próprios produtos, não é mesmo? Ali na hora de, de se alimentar. É, gente, eu espero que vocês tenham gostado. Espero que o assunto tenha feito algum sentido pra vocês. Lembrando, ninguém aqui tem o dever, a obrigação moral de desenhar coisa brasileira. A questão é, eu reparei isso nos produtos de mídia que eu mais gosto, que eles fazem isso, e eu falei... Por que que o meu não tem? Por que que eu tô tentando reproduzir o deles, né? Aí eu falei, puxa, talvez tenha um caminho legal aqui. Eu como, não só Guilherme, o cara que sabe pintar um pouquinho, mas tipo, Guilherme o cara que pinta tal coisa, sabe? E, então eu falei, talvez tenha aqui um lugar legal Pra eu expandir, pra eu entender Pra eu ver, pra eu criar com, Sem abandonar em nenhum momento Todas as minhas referências Que tem a ver com RPG, que tem a ver com o Senhor dos Anéis Que tem a ver com quadrinho americano, que tem a ver com quadrinho japonês Sem abandonar em nenhum momento Só misturando todo esse caldeirão gostoso De coisas que eu conheci por fora Assim como Dragon Ball S Se você for parar pra ver também, né, as inspirações Que tem de fora ali dentro do trabalho Mistura tudo num grande caldeirão E agora eu vou estar tá colocando ingredientes Mais brasileiros dentro dessa mesma mistura Tentando encontrar aquilo que é mais meu ali também Mais meu, mais seu, mais de todo nós Aí, certo? Então, fica aqui a provocação As ideias, a discussão E o processo da Ilustra Espero que vocês tenham se divertido, gente Espero que tenha sido um bom vídeo A gente se vê no próximo Muito obrigado, valeu e falou Aperta o sino Aperta o sino Porque quando o sino não funciona É... É só muito frustrante mesmo Eu queria, uh, o Guilherme tá nervoso Eu não tô, eu só fico deprimido Mas eu tô bem, eu tô bem, tá bom? Gente, muito obrigado, um beijo, tchau, tchau